Não, não gostou? O que importa mesmo? é A gente pegar o dinheiro dele e dar o fora daqui eu não vejo a hora. E aí vai poder se casar né? Ah, credo, não viaja né? É. Vai ter? Você voltou? Talia há quanto tempo que eu não te vejo. Viu Thalia, ela voltou, eu falei que ela ia voltar. Me deu pequeno toque Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, que ótimo. Como você? você tá? Tá? Faz, Faz tempo, aí. né? Faz tempo. Oi, Nini, tudo bem? Você tá bem? Nossa, finalmente. Eu achei que ia morar em Nova York. Nunca. tudo bem com você? Sim, sim. quanto tempo antes? Sim. Será que é agora que eles voltam? Eu acho que não. Duvido muito. que nós precisamos conversar. E dessa vez, será que a gente vai conversar sério mesmo, gente? Então vamos! Vamos! Onde a gente pode se sentar? Aqui, né? Meninas, Mas vocês podem dar licença, que eu preciso conversar com o Frederico. Bom, podem conversar tranquilamente, que a gente vai lá pra cozinha fazer o almoço. Hum, já era eu tô com fome, é lasanha! Lasanha? Hum, eu gosto! Essa moça aqui pode tirar? Pode tirar. O que, que é isso aqui? É o quê? Ah, é do, das nossas apresentações. Sério? Sim. Depois eu posso ver? Pode ver. Então, o que aconteceu? Eu quero mais, uh -huh. não, não posso ter o que eu quero. Nossa, mãe, tem quanto tempo de senti essa falta. Eu senti saudade eu mesmo eu de ser assim. <risos> Pena que acabou, né? Não vai voltar. Essa aqui é a Mercedes, é é eu conheço ela em Nova York o como é que é? Não, Onde anda o Frederico? É, assim. Oi? Calma aí, o Frederico voltou? Mercedes, sim. se levando, ele voltou Então gente, se o Frederico voltou, agora o Frederico vai, eu sou super alívio que o pai do reencontro como oh, passado, ficou no passado, não é mesmo? Ai, Sei que você quer pensar que é totalmente meu, baby. Entendo você, porém, A gente nunca mais lá, ela. Né? Sério, mesmo foi? Foi embora, graças a Deus. E o Yuri também, nossa. Foi Facundo, o que você está espionando aí? Ué, você não quer saber o que vai acontecer com esses dois? Ah, curioso até todo, mas a gente já sabe o que vai acontecer. E viverão felizes para sempre. Não, eles não vão ficar juntos. Como não? Eles foram feitos um para o outro. Mas esqueceu que Lucas vai voltar para Buenos Aires? Se colocou isso na cabeça cabeça não tirou, né, Mimi? Claro que não. A Milagros contou para mim que ela vai para Buenos Aires e vai levar o Lucas junto. É, como assim? Então quer dizer que nós vamos perder nosso amigo para sempre? Sim, é triste saber disso, mas é o que vai acontecer. Não, Não, Mimi. Lucas, esse tempo todo em Nova York foi muito bom. Conheci lugares, conheci pessoas, consegui as coisas que eu queria fazer. Ai, Federico, eu fico muito feliz por você. Você sabe que todo esse tempo eu estive aqui torcendo para que tudo desse certo. Sim, eu sei disso, mas seria muito melhor se você tivesse ido comigo. Realmente, mas o melhor foi eu ter ficado aqui, é eu comecei com os panteras angelicais. Eu tô vivendo a minha vida e você fez a sua lá, né? certo e Falando nisso, é... e o Alejandro? Tem visto ele? Ai, semana passada eu estive com ele, e ele fez algumas coisas, tentou me matar, roubar todo o meu dinheiro, mas ele pediu perdão depois, a Thalia fez, ele pedir mas eu perdoei, a gente tá amigo até. Nossa, isso que eu acho muito bom com você, porque o perdão tem que vir de todos. Sim. Ah, eu acho que eu devo perdão a ele, né? Sim, a gente vai encontrar com ele semana que vem, aí você pode conversar com ele, vai dar tudo certo. Como manda as coisas os meninos? Ai, tá muito bom. Logo mais a gente vai fazer a nossa primeira apresentação, eu sou muito ansioso. Nossa, muito legal. Mas falando nisso, entre música e essas coisas, a gente podia, é, poderia gravar na última música e eternizar isso, né? Já tá na hora. Sim. Como assim uma música? Sim, seria a última música, né? Nossa, seria legal. É, mas agora vamos almoçar porque já está pronto. Vamos, vamos, vamos. vamos. Estremeci com o seu beijo. Me diga, seu coração, me diga. Você vai me abraçar esta noite, baby? Eu ficarei para sempre, sempre, sempre verdade, sim. Bang, bang, coloque sua mão sobre mim. Não se preocupe, apenas chegue perto de mim. Tá tudo certo, ó. A gente vai gravar o um clipe, depois tá ali que é esse anime com a gente. E pronto, eu coloco esse anime aqui juntos e... fim. E nada.